Agora vamos fazer alguns exercícios para a gente ver se ficou bem assimilado. Vamos ver. Uma amiga do candidato teve R$ 800 mil reais de rendimento no ano anterior ao da eleição. Resolveu doar R$ 80 mil por meio de depósito em dinheiro para a sua campanha. Essa amiga abastada, muito atuante nas campanhas, também conhece outros cinco candidatos e decidiu emprestar um imóvel a cada um deles para a utilização durante toda a campanha. Segundo a avaliação feita com imobiliárias, o valor de mercado de cada uma dessas salas desse imóvel é de 8 mil reais por mês. Ao analisar essas doações, você considera que estão irregulares, que estão regulares? Bom, doação financeira, se ela recebeu 800 mil de rendimentos no ano anterior ao da eleição e resolveu doar 80 mil, ok, 10% de 800 está ali é, 10% de 800 mil corresponde a 80 mil, ok, nenhum problema. Só que por meio de depósito em dinheiro, 80 mil depositado em dinheiro não pode, né, pessoal? Acima de mil, igual ou acima de R$ 1.064,10, só pode ser feita a doação por meio de transferência eletrônica, transferência bancária e cheque nominal cruzado. Agora, ela também emprestou 5 imóveis, um para cada um dos candidatos. Se cada imóvel é de 8 mil reais por mês, vocês têm que lembrar que a campanha tem 45 dias, então 45 dias, 8 mil, esse valor, com certeza, 5 vezes 8, 40. 40 mil reais se fosse apenas um mês de campanha, mas são aí 45 dias. Então, cada pessoa, a doação para cada um desses cinco candidatos vai ser de R$ 12.000. 12.000, ela excedeu vezes 5, ela excedeu o limite de gasto, o limite de doação dela de receita estimável, que seria de apenas 40.000. O cuidado que vocês têm aí, o que eu quero mostrar para vocês nesse exercício, é que na hora que vocês forem fazer a avaliação das imobiliárias, da, as avaliações dos estimáveis, vocês têm que levar em conta o período que está sendo utilizado aquele bem ou aquele, aquele empréstimo que ele está acontecendo. No caso aí, 12 mil vezes 5, ela vai ter 60 mil, ela vai ter excedido em 20 mil. Então ela vai ter uma multa de até 20 mil reais por ter emprestado salas que no cômputo e com o valor de mercado apurado excederam em 20 mil reais.